Fala galera, tudo bom? Esse é mais um EMS yeah, e hoje vamos apresentar alguns dos participantes do 35 quinto EMS. E aí pessoal, tudo bom? Olá! Oi! Oi, gente! E aí, pessoal, tudo bom? E aí, galera do canal É? Yeah. E aí, galera! E aí, É? Yeah. Alô, galera do MS! Legal! Agora se apresentem! Pra quem não me conhece, meu nome é Dermes Nogueira. E pra quem me conhece, meu nome continua sendo Dervis Nogueira. Eu tenho 15 anos e frequento a Casa Espírita Paulo de Tarso, que é aqui em Minas Gerais, onde eu tô morando. Meu nome é Diele Brandão, tenho 21 anos e sou frequentadora do Centro Espírita Caminho de Jesus. Fique em Fazenda Velha, Itapemiri. Tá Meu nome é Luísa, eu tenho 17 anos. Meu nome é Bruno, eu tenho 20, 25 anos. Quando chegar no 35 mês, eu vou ter 26. Sou do grupo espírita Allan Kardec, de Guarapari, né, cidade das Praias Bonitas. Meu nome é Guilherme, eu tenho 16 anos e frequento a casa espírita Irmão Tomé. Aqui em Vitória. Meu nome é Vitória, tenho 18 anos, sou da Casa Espírita Casa do Caminho. Eu sou Leonardo Cruz, tenho 19 anos. Eu sou Nara Santana, tenho 25 anos e nós somos da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas. Eu sou Cainã Vicente, tenho 17 anos. Meu nome é Cynthia Rude, tenho 26 anos e nós, nós somos do Centro Espírita Alexandre Mon. E nós, nós somos de Colatina! Colatina. Meu nome é Isabela, tenho 17 anos e frequento a Casa Espírita Alexandre Monte Colatina. Quantos MS vocês participaram? Eu participei de apenas dois MS. primeiro foi Forças do Ser e o segundo Jovens no Ai. Eu já fui em dois MS, no 33 º MS e no 34o MS. Dois. Eu já participei de dois MS. Esse é o quarto MS que eu vou. E esse já é o meu quarto MS. Meu primeiro MS foi o 32 segundo, Forças do C, então esse é o meu quarto MS. 5 MS. Esse vai ser o meu sétimo MS. Sete MS. 9 MS. São seis e meia MS. Você escolhe banho ou jantar? Banho ou jantar? Ah, esse é muito fácil. Eu estou bem decidida. Eu com certeza fico com jantar. Um dia seguinte eu posso tomar banho, então eu prefiro jantar. Banho, com certeza. E é banho, com certeza. Depende do dia, né? Depende do grau de fome, depende do grau de calor. Se tiver com mais calor do que fome, eu vou primeiro pro banho. Se eu tiver com mais fome do que calor, eu vou primeiro jantar. Eu prefiro banho do que jantar. Primeiro eu prefiro comer. Eu vou primeiro jantar e depois vou tomar banho. Eu acho que banho... Eu prefiro jantar. Claro que eu escolho jantar, né? Deixa eu... O banho para outra hora ou até pro, pro outro dia. Eu sempre tomo banho antes porque eu acho que essa é a ordem certa das coisas. Ou pelo menos a minha ordem. Comer, lógico, <risos> jantar. E você não trocaria o EMS nem por... Ai, gente, eu tô caindo aqui. Nem pelos meus programas de culinária na TV. Eu não trocaria o EMS por nenhum tipo de viagem no carnaval. Nem por uma viagem pro Canadá, que é onde hum... eu tenho mais vontade de ir. Onde eu tenho mais vontade de visitar, né? Não trocaria por uma viagem pra Fernanda de Urona, com certeza. Eu não trocaria o MES, nem por a melhor viagem da minha vida. Nessa questão de carnaval, viajar, eu sempre apito pelo MES. Eu me identifiquei muito com a energia desde o primeiro MES, então eu não troco por nada. Acho que pelo show do meu artista favorito. Nem por conhecer o Maracanã, eu sou louco pra conhecer o Maracanã. Mas se eu tiver que fazer isso, vai ter que ser em outra época do ano. Porque no carnaval não dá nenhum carnaval no mundo. Primeiro que eu não gosto de carnaval. Segundo que o MS é o evento. Não trocarei MS por nada nesse meu momento, nesse meio da minha vida, não trocarei por nada mesmo. Nem por um banho quente, hum, nem pelo meu futebol. Eu não troco o MS nem por um plano vitalício do Burger King. Depois que você participa do primeiro MS, você não quer saber de outra coisa. Qual é o seu momento favorito na MS? Quando a gente chega, vê o pessoal, é, vê onde está o seu quarto, pega as coisas, vê a nova decoração do MS, Eu acho esse momento, esse momento maravilhoso, aquela expectativa que você fica, que a ansiedade, quando chega abraça todo mundo. Comida, comida, comida. Auditório, Comberida, claro. Cobra. Auditório. Além das seis refeições por dia. Auditório e a dinâmica. As filas que tem para o auditório. Porque tipo assim... É lá que a gente conhece o pessoal novo, que a gente conversa, que a gente brinca, que a gente canta, que a gente interage e a gente faz aquele pouquinho de bagunça. São os estudos, eu acho eles muito complexos, muito, sabe, muito adaptado para jovens, por isso que eu gosto bastante. Os momentos que eu mais gosto são sempre os momentos da noite, que são das apresentações em geral, ou de música, ou do teatro, ou do gedre também. E outras atrações, sempre os momentos da noite, né, todo de cada dia dos encontros, é, são os que eu mais gosto. É o auditório, porque tem ar-condicionado. momento que a gente vai pro auditório. Não, mentira, mas ainda é o auditório. Ah, porque a parte que tá todo mundo reunido e sempre é aquela agitação e tal. Eu acho que é aquela parte que tá todo mundo junto, que a gente tem teatro, que tem música. E a gente sempre vai com aquela expectativa assim, ai meu Deus, o que que... Eles prepararam pra gente e tal. Na verdade, eu gosto de tudo no MS. E a equipe do MS sempre surpreende a gente com coisas bem interessantes. Bom, um momento mais especial no MS, eu acho que é todo o MS, que é a questão da fraternidade, da amizade que a gente encontra nesse lugar e tudo mais. E a companhia de vocês, é claro. Então, no caso, é todo o MS. Dormir e comer, com certeza. Dormir, Dormir sim! <risos> Lógico! Poxa, agora é hora de se despedir. Então é isso. Fazer o quê, quero... né? Eu acho que é isso. Então, tá, né? Obrigado por ter assistido. Então um abraço pra todo mundo. Gente, então é isso. A gente se vê no MS. Tchau. Tchau. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal. E até o MS. E... Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! yeah! yeah!